Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exemplo sobre a identificação de elementos a partir de sucessivas energias de ionização. Esse problema diz o seguinte: as cinco primeiras energias de ionização para um elemento do terceiro período são apresentadas abaixo. Qual é a identidade do elemento? Faça uma pausa aqui nesse vídeo e veja se você consegue descobrir isso por conta. Própria. Ah, claro, será muito útil ter a ajuda de uma tabela periódica aqui dos elementos. E aí, conseguiu? Vamos fazer juntos aqui agora? Antes mesmo de olhar para uma tabela periódica dos elementos, vamos nos certificar de que entendemos o que essa tabela está nos dizendo. Isso está nos dizendo que se a gente começar aqui com um átomo neutro desse elemento misterioso, seria necessário 578 kJ por mol para remover o primeiro elétron e transformar esse átomo em um um íon com uma carga positiva mais 1. Um. Aí, seria necessário mais 1.817 kJ por mol para remover um segundo elétron e, aí, tornar esse íon ainda mais positivo. Depois disso, seria necessário outros 2.745 kJ por mol para remover o terceiro elétron. Aí, para remover o quarto elétron, é preciso de uma quantidade muito maior de energia. É preciso 11.578 kJ por mol. Aí, para o quinto elétron, é preciso ainda mais, 14.842 por mol. Repare que para o primeiro, o segundo e o terceiro, temos um relativo aumento na energia de ionização. Mas quando você vai para o quarto, a energia necessária para remover o elétron é muito mais alta. Bem, para mim, parece que estamos aqui removendo elétrons de valência, e aqui estamos removendo elétrons centrais. Uma forma de pensar sobre isso é dar uma olhada em nossa tabela periódica dos elementos e procurar um elemento no terceiro período que tem três elétrons de valência. Portanto, temos nossa tabela periódica dos elementos aqui. Queremos um elemento do terceiro período, então vamos aqui para essa terceira linha. E eu pergunto, qual desses aqui tem 3 elétrons de valência? Bem, o sódio tem um elétron de valência, o magnésio tem dois elétrons de valência, o alumínio tem três elétrons de valência, então é o alumínio. Bem, uma maneira de pensar sobre isso é que o primeiro elétron possui uma energia de ionização razoável. Depois, o segundo um pouco mais alta. Depois, o terceiro é um pouco mais alta do que o segundo. E aí, depois disso, quando chegamos no quarto, estamos chegando aos elétrons centrais. Aí vamos ter que tirar um elétron dessa segunda camada de energia que está completa. E isso consome muita energia. Enfim, sem dúvida, estamos falando aqui do alumínio. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!